É, bom dia pessoal, a gente vai dar o seu segmento as palestras. É, eu vou chamar o palco agora o João de Florizão, ele vai falar sobre a Câmara de Direitos Humanos. E o jean Luca é CEO do Instituto de Mises Brasil, presidente do Instituto de Mises, diretor de formação de liberdade. Ele é graduado em Direito pela UFSM, a Federal de Direito da Maria, e pós-graduado em competitividade global pela Georgetown University. Então, Giano. pode Mas é uma perspectiva um pouco diferente. É muito comum, principalmente no meio liberal, inclusive no meio do jornalismo, crítico e opinião, fazer uma relação pelo fato de os socialistas terem repetidamente do lado direito Então, a evidência empírica é farta. Não, não existe muita discretação, e o que consere principalmente é o que as pessoas concluem sobre as experiências que já é ocorreram. Mas, fazendo uma pesquisa no passado, eu fiz objeto pesquisa, que tentou achar, encontrar e delimitar de uma forma precisa qual que é a lógica e por que, que isso é um processo inerente. Então, basicamente, vou tentar, nesses 20 minutinhos, falar para vocês uma hipótese, de uma forma bem nítida, do que pode ser essa possibilidade, de, essa possibilidade de ter essa inerência entre um sistema de economia socialista e direitos humanos. Eu estou numa aula, assim, você deve ter notado, a maioria de vocês deve ser estudante, a primeira aula do professor. A cadeira que tu faz, é sempre aquela aula que você vai tentar te impressionar. porque depois de ter dez aulas com ele, você não conhece o cara, mas na primeira, ele vai usar todo o seu ego, contar histórias, vai tentar impressionar. Então, uma primeira aula de jeito penitenciário não sei por que jeito potenciário, uh, eu tive a é oportunidade de um professor que resolveu fazer uma filosofia de para mostrar o que ele gritava, para o que ele estava lá para defender. Ele gritava de uma forma muito enfática, falando que os direitos eram positivos, eram dentro do positivismo, e que ele desafiava alguém a mostrar para ele que os direitos eram naturais. Ele gritou aquilo na, na, na frente da minha turma e eu fiquei muito curioso: como que tu desafia alguém a mostrar que os direitos são naturais? Eu sou um naturalista, eu acredito que os direitos são naturais. Então eu fiz o que qualquer pessoa consciente faria: por exemplo, um experimento com meu irmão mais longo. Simplesmente eu infância. Eu cheguei em casa aquele dia. Mas assim, ele eu estava pensando, como que eu provo jeitos naturais? Como que eu provo jeitos naturais? O que são direitos atenções? Então, eu estava eu sentado lá no meu irmão, a gente estava vendo TV, eu abri meus dois dedos, eu fui colocar em direção aos olhos dele. <risos> uh, quando eu fui colocar os olhos dele, obviamente ele fez foi, foi o seguinte, ele tirou os meus dois dedos dos olhos dele. E eu perguntei, tu tem direito de fazer isso? Qual que é o artigo do Código Penal que tem direito de fazer isso? E a questão é que a gente não pensa assim. A gente não pensa quando a gente age, quando a gente acorda de manhã, quando a gente faz qualquer nossas ações. A gente não pensa, da forma, qual que é a possibilidade do ordenamento jurídico que me dá o direito de fazer isso. Ou qual que é a base de fazer isso. É uma coisa que está dentro do tipo. sentido. É uma coisa que... Existem várias teorias para explicar. Existe uma teoria que diz que isso é uma reação biológica. Então, os direitos naturais são nada mais do que uma expressão social do que a nossa biologia humana instintiva faz. Existe uma possibilidade de que isso é um processo funcional. Existe, uma, por exemplo, a Miranda acredita que a ação, que os direitos naturais são uma conclusão uma objetiva da nossa razão. Entendendo o universo, entendendo a nossa razão, a gente conclui, necessariamente, com a existência dos direitos naturais. Historicamente, direitos naturais tiveram um corrente muito forte acreditando que Deus dava para nós direitos naturais. É o caso, por exemplo, da constituição Uh, norte-americana, no preâmbulo da, da Constituição norte-americana, que acredita que Deus, Deus os de direitos naturais de vida de liberdade tem que ser uma felicidade para os seres humanos. São direitos inerentes e auto-evidentes para nós. Então, a ideia é que a gente tira direitos naturais. Essa ideia é muito antiga. A gente, a, gente, a gente esquece disso, mas ela é muito antiga. E ela também, como outra evidência de tão natural e universal que ela é, ela é muito... Ela é completamente espalhada no mundo. Um a primeira noção de direitos naturais que a gente tem é de 2.100 anos antes de Cristo. E a gente tem isso não só no Ocidente, nas civilizações ocidentais, mas também 300 anos antes de Cristo, nas anotações de Confuso e o filósofo chinês, já haviam anotações de que os direitos são naturais. A ideia de direitos naturais sempre foi uma coisa intrínseca à nossa humanidade. Os direitos naturais eles sempre, de certa forma, seguiram um, um certo padrão, Eles eram direitos individuais. Eu queria falar o que eu considero os direitos humanos. Para mim, direitos humanos são os direitos naturais. De fato, a, de, a derivação dos direitos humanos, historicamente, veio nessa evolução do que é os direitos naturais. Dentro dos direitos naturais, o direito da liberdade e propriedade, que os liberais assim, ali, se desdobraram alguns direitos para a proteção desses. São, por exemplo, os direitos dos, dez, dos Bill of Rights, as 10 primeiras uh, emendas à Constituição Americana. Teve um processo legal, que a Constituição construção uh, a disso. Teve um processo legal que estava no Código é Demonorável, e as pessoas pensam: bom, isso é uma construção nova construção modernista, não. teve processo legal através é do código de Amurabi, do lugar da justiça, Todos esses, todos esses fundamentos que, que nascem nessa corrente de direitos naturais são muito antigas, elas são inerentes, elas vão acontecer em diferentes períodos da história de diferentes civilizações. Isso é uma evidência? Para a gente concluir que, de fato, direitos naturais, não. Mas é uma forte evidência que indica isso. Não, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente aprendeu no meio liberal, muito bem na escola de Chicago, é não fazer conclusões sem passar antes a prova de existe uma dúvida razoável contrária da tese. E a gente ainda não pode dizer 100% de dúvida, mas existe uma forte evidência de que a gente tem esse, esse, esse direito natural que é universal e frente a todos nós. Passando, passando dessa fase, nós estabelecemos, através das revoluções liberais, com um muito sucesso. Ganhamos. Uh, durante o século XVIII, principalmente, estabelecer mundialmente no ocidente, que uh, depois mundialmente estabelecido depois, como a gente pode ver hoje no mundo, a ideia de direitos individuais. Então os direitos humanos de primeira geração como a gente sabe. Mas como hoje, graças a Deus, as pessoas que pensam nisso são produtores de Hollywood. A gente sempre tem que pensar em fazer uma sequência. Então a gente tinha estabelecido esses 2 mil anos, 4 mil anos, pensar no, no primeiro nosso direitos naturais, a gente tinha estabelecido com sucesso a ideia de direitos individuais. A gente conseguiu estabelecer eles. E conseguiu estabelecer um padrão que eles eram respeitados pela primeira versão histórica. Mas sempre tem alguma pessoa que pensa, por que não uma versão 2.0? Então, mais ou menos na Revolução Industrial, surgiu o que a gente chama de segunda geração de direitos humanos. São os chamados de direitos sociais. Então, para fazer uma breve separação entre a primeira geração e a segunda. A primeira geração acredita que quem recebe esses direitos, quem usa esses direitos é o indivíduo. São direitos individuais. A segunda geração foca na ideia de que quem são um grupo coletivo, são direitos sociais. A primeira geração de direitos humanos, direitos individuais, acredita que os direitos eles são, em sua base, direitos negativos. Ou seja, o meu direito à liberdade é um direito que requer do Lucas, por exemplo, uma abstenção de ação. Ele tem que não violar a minha liberdade, ou seja, uma conduta negativa dele. Os direitos positivos, direito à saúde, à educação, requerem uma conduta positiva, vou ter que prestar, vou ter que pagar. E, finalmente, a terceira distinção entre os direitos individuais e os direitos coletivos é que os direitos individuais eles são objetivos, eles devem se aplicar, pelo menos em sua teoria devem se aplicar a todos nós, independente de quem somos. E os direitos coletivos, de acordo com as de Karl Marx, eles são, do, eles são detidos por quem os conquistar, Eles são subjetivos. Eles se aplicam a determinadas pessoas em diferentes situações. Por isso que a gente tem, tanto esse discurso a gente vê muito na televisão Ah, vamos conquistar os direitos Vamos lutar por eles Existe uma filosofia por trás disso Que nasce, principalmente, na, no livro A Questão livro, Não é um livro, é um comentário A questão judaica de Karl Marx Que depois acaba se espraiando de uma outra forma Inclusive no nazismo Mas, de certa forma, a gente teve essas duas gerações a gente teve uma guerra fria que a gente tinha bem claras as instituições Então, de um lado você tinha os Estados Unidos falando, opa, essa é a minha versão de direitos humanos, direitos individuais, que a gente conhece no artigo 5 da nossa Constituição, e do outro lado, que tinha a União Soviética defendendo uma outra versão dos direitos humanos. Se tu perguntares para um jurista da União Soviética, provavelmente nas décadas de 40 e 50, vocês violaram os direitos humanos com os gulags? Ele vai dizer que não. Porque a noção de direitos humanos presente nas três Constituições, principalmente nas duas primeiras Constituições da União Soviética, que direitos humanos eram direitos sociais, era o direito ao trabalho, direito, muito interessante essa expressão, direito e dever ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, esses outros direitos que a gente entende. Então, existem essas duas distinções de direitos humanos. Hoje, nós estamos tanto de sequências que existe uma terceira geração de direitos humanos, uma quarta geração de direitos humanos, e existe até o que alguns juristas hoje estão chamando de uma quinta geração de direitos humanos questões. Vamos focar nessas duas que são bem estabelecidas, que todo mundo reconhece. E com, essa guerra, com a Guerra Fria, a Liberação Universal dos Direitos Humanos de 1948 acabou se arraigando em dois diferentes instrumentos internacionais. Um foi o Pacto de direitos, direitos e Políticos e outro foi o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bem fácil de distinguir. Os direitos e políticos eram os direitos individuais de primeira geração e os econômicos, sociais e culturais eram os direitos nós assinamos dois. Os Estados Unidos jamais ratificou o Pacto de Segunda Regeração. Alguns países do Sudeste Asiático protestaram muito para assinar uh, o pacto de direitos civis e políticos. A União Soviética, durante muito tempo, se recusou a assinar. Hoje, é direito costumeiro, mas a gente sabe que se alguém é do um direito, quando discute um direito internacional, a gente tem que sempre fazer uma ressalva sobre direito e condição. Pois bem, mas esse não é o meu ponto. Passado pessoal, essa, essa, essa breve que uh, já é bastante detalhe uh, do que eu quero falar hoje com vocês, qualquer é relação entre direitos humanos e socialismo. O que é socialismo? A gente fala hoje, e a gente tem um grupo de pessoas muito, muito excitadas com o nosso movimento político que adoram estar que qualquer coisa é socialismo. Uh, de certa forma a gente pode dizer que algumas coisas podem ser usadas o socialismo, mas a definição esse de o socialismo, pelos próprios socialistas e pelos economistas, a definição econômica de socialismo é, um, é, é a definição é um de agressão institucional à ação humana. É quando eu tenho um carro e eu não posso vender para o Lucas, porque a economia deve funcionar conforme o Estado determina. Então o Estado agride o meu direito de vender para Lucas, para que o Estado possa planejar a economia. Basicamente, o socialismo em si, o socialismo, é o planejamento de economia. Obviamente, a gente pode ter alguns setores que a gente pode dizer que são socializados. Por exemplo, no Brasil a gente tem um setor 100% socializado hoje, com exceção, por exemplo, do urânio, que é completamente uh, controlado pelo, pelo mercado. Mas, por exemplo, no, quando a gente tem um, um setor da saúde, é altamente socializado. Não é totalmente socializado porque a gente tem um sistema privado. Isso vai, vai influenciar num, num ponto que eu quero falar no futuro. Mas, o socialismo em si é quando tenta controlar os indivíduos. O que eles estão fazendo? O que eles estão vendendo? O que eles estão produzindo? O que eles estão uh, querendo comprar? E por que, que o socialismo sempre vai levar a um processo de autodestruição da humanidade, autodestruição das pessoas, se ele for insistido? É problema técnico. Então, eu não concordo que existem direitos sociais, mas eu vou assumir por um momento que os direitos sociais eles existem e que eles devem, de certa forma, ser preservados. Então, eu estou lá, eu, eu sou líder socialista, eu estou instalando o sistema no meu país. E o meu objetivo principal é atender os direitos sociais. O que são os direitos sociais? Vamos dizer, é direito à educação. Dizem que, é que vocês têm direito à educação. Cada um de vocês e seus filhos tem direito à educação. O direito à educação nada mais é do que um problema econômico. Você tem que alocar um número X de professores para um número X de alunos em um determinado período. O direito à saúde. É exatamente a mesma coisa determinado X de recursos, determinada quantidade de fábricas, distribuidoras, uh, para um determinado número de pacientes, que estar sobre a estar de determinados números de médicos em determinado tempo e parcela escassa de recursos. Todos os direitos sociais que vocês conhecem, que você vê as pessoas que estão aí na rua, não são tecnicamente direitos, são problemas econômicos, são uma questão de encaixar, são uma questão de su su su su sujeita a mais escassez, porque existe um limite de quantos professores você tem e de quantos medicamentos você pode produzir. Não existe um limite de quanta autodefesa eu posso usar contra o Lucas. O meu direito de autodefesa contra o Lucas é um direito, eu posso usar sempre, e ele não está sujeito a uma situação. Eu tenho um direito de autodefesa contra o Lucas o um tempo inteiro. O direito de educação, do outro lado, é um direito que está sujeito à escassez dos recursos. Então, certo de certa forma, a gente pode dizer dentro da, da, da, da perspectiva econômica, que não é um direito. Mas enfim, esquecendo isso, direitos sociais são um problema econômico. O problema tudo não é um problema como um problema matemático, algo a ser resolvido. Não como uma mazela em si, apesar de a gente poder dizer que, de algumas formas, ele acaba induzindo uma mazela. O que começa a acontecer? Quando você socializa a economia, você perde o tráfico de informações entre as pessoas. O tráfico no bom sentido, a transferência de informações entre as pessoas. Como que eu vou saber se só vai que eu estou em casa, depois de me formar na faculdade, está com o um peso adequado? Eu vou oferecer no mercado, vou oferecer os meus amigos Se eu conseguir vender por um bom preço, é porque eu, meu minha informação sobre o preço daquele sofá estava certa Se eu não conseguir vender por um bom preço, eu vou ter que baixar Eu vou usar a informação da demanda, de trial and error, para fazer essa, essa, essa averiguação Ou seja, eu vou obter uma informação de preço através desse processo de mercado Problema do socialismo, você perde a usabilidade, propriedade Porque você não possui mais o seu trabalho, Ele é para pelo Estado se você não tem propriedade, você não tem mercado. Você não pode ofertar para que haja um mercado. Se você não tem mercado, você não tem preço. Se você não tem preço, você não tem cálculo econômico. Se você não tem cálculo econômico, você não tem planejamento. E planejamento é o socialismo. Então, o socialismo é uma contradição em si próprio. Isso foi descoberto na década de 20. Já foi descoberto, foi realizado na década de 20. E jamais foi encontrado. Não existe uma evidência contrária a esse teorema de Mises. Que, que determina que pelo fato de nós não termos um sistema, um sistema de atividade privada jamais conseguirá planejar a sua própria economia. Então esse é o primeiro problema do socialismo, quando de tu não consegue fazer planejamento econômico. Como é que tu vai resolver o problema de saúde? Como é que tu vai fazer resolver esse problema de encaixar os medicamentos para o um número de Tu não consegue fazer planejamento porque as suas informações são erradas. Eu falo do sistema socialista. Esse é o primeiro problema apontado pela escola seca. Tem um segundo problema apontado pela escola seca que eu acho mais sensacional. Para mim, essa teoria, a teoria do, do conhecimento de Hayek, está aparecendo em sociais como a teoria da relatividade está para ciências exatas. Porque para mim a teoria mais sensacional que, que eu já estudei é muito simples, é extremamente simples. Extremamente lógico isso pensar. Ela tem um profundo impacto em todas as áreas das ciências sociais, mas a gente nunca para para analisar. Basicamente, Hayek fala pra gente que o conhecimento está disperso em bits na cabeça de cada um de nós. Cada um de nós tem é uma fração que o outro não tem. Cada um de nós tem é uma fração que nós não conhecemos. Eu não sei o que eu vou querer tomar café da manhã. Amanhã. Essa demanda não está pronta ainda. Mas demanda que o mercado está preparada de manhã para me responder. Mas eu não sei ainda o que eu vou querer tomar da manhã, em que quantidade. Eu não sei quando é que eu vou pegar gripe, quando é que vou precisar de um remédio ou não. Eu não sei quando uma nova peste pode... É uma peste, mas mais... Uh, quando a gente pode ter uma, uma epidemia, a gente não tem o um conhecimento. O crescimento está disperso em fatores que a gente conhece um pouco, um pouco que a gente não conhece, um pouco que está com a gente, um pouco que está com o nosso vizinho. E a única forma para a gente conseguir fazer com que esse conhecimento surja é trocando informações. Pelo voto socialismo, não deixar que eu me relacione com o Lucas sem que o Estado intervenha, ou qualquer... Quando eu digo Estado, eu digo qualquer órgão. Pode ser um órgão, uma comunidade de associação de vizinhos. Ainda se aplica ao mesmo princípio Porque ainda você não tem um contato direto Uma reação espontânea entre A e B Você não consegue transmitir informação E você não consegue resolver problemas econômicos Então o Estado que for socialista Jamais vai conseguir aplicar os direitos sociais É por isso que os direitos sociais não dão certo na América Latina Eles dão certo na Europa Porque a Europa usa do mecanismo de mercado Para pagar sob um alto preço e tem um grande problema nisso mas essa não é a questão hoje, porque todos discutindo direitos humanos e não o endividamento do Estado. Por que a Europa não consegue atender direitos sociais e nós não? Sim, porque eles usam o mercado. Nós não usamos o mercado, nós temos a tendência de usar o socialismo. Então nós falhamos. E essa é a primeira fase a destruição da humanidade dentro do socialismo. A destruição da comunidade que já aconteceu. É a crise socioeconômica. Enquanto o socialismo tenta atender direitos sociais e não consegue. Pessoas sem remédio, sem produto. E eu estou indo para as questões mais fundamentais, como, como educação e saúde. Eu vou adotar na questão de questões descobertas, vamos dizer assim, como o papel higiênico, que é a questão da, da Venezuela, ou a questão de carros, que é uma coisa muito importante que a gente para para pensar, mas o carro foi um componente é essencial para, para o tratamento médico durante o um tempo, foi o fato de poder ter imputado uh, o fato de quando uma pessoa leva o tempo para ir de, do, do local de um acidente para o hospital ou para qualquer tratamento em diferentes situações. Tu chega nessa crise socioeconômica. E qual que é a primeira resposta das pessoas quando chegam na crise socioeconômica? Elas vão criar um mercado paralelo. Elas vão criar um mercado negro. Nem que seja um mercado paralelo, de jeito. Elas vão criar. Elas vão criar um mercado de remédios para tratar a quando o governo americano. Não permite que alguns remédios entrem. Elas, Elas vão criar um mercado ilegal e paralelo de cannabis, quando você tem um filho que precisa imediatamente aliviar uh, alguns sintomas. Doença. As pessoas vão recorrer a isso, porque elas precisam. Não é uma opção. Essa crise socioeconômica vai levar a criação de mercado paralelo. Obviamente, esse mercado paralelo pode ver outras coisas, mas ele vai acontecer. Isso vai levar a segunda, a segunda fase de autodestruição, que é o um fenômeno totalitário. No momento em que esse mercado paralelo surge, o governo perde ainda mais controle sobre o que está acontecendo. O que, que os governos fazem, sempre fizeram nesse processo, evidências são fatas, eles vão reprimir a população. Receita Federal começa a ir mais fundo do que deveria, começa a investigar as casas. Liberdade de expressão começa a ser reprimida, não vamos anunciar como foi medida na Venezuela, não vamos anunciar uh, proibir anunciar os índices de inflação que não sejam de acordo com as recomendações do governo. A Venezuela, inclusive, fez um exemplo muito bom dessa segunda fase, chama Lei Habilitante. E sabe que seja uma, uma peça legislativa das mais trágicas nas últimas décadas do mundo, que é uma lei que dá o um poder ao presidente para legislar, sem autorização do Congresso, qualquer assunto econômico. E no preâmbulo dessa lei, eu tenho essa aí na íntegra, se alguém tiver interesse, o presidente fala que as razões para essa lei é a existência de uma guerra econômica. É nesse momento, nessa segunda fase, e para conter uma população começam a surgir os inimigos imaginários, com a guerra econômica Venezuela, com o um imperialismo que trucida a América Latina a séculos. E nessa segunda fase, o processo de coordenação aumenta, o mercado paralelo se fortalece e o governo perde completamente o controle. O que os governos fizeram historicamente nesse sentido? Uma coisa que a União Soviética fez depois foi, foi copiada por Hitler, não foi a União Soviética que copiou de Hitler, foi Hitler que copiou da União Soviética foi instruir que os filhos, que são, a partir dos 12 anos, são legalmente responsáveis por denunciar os pais que violassem as, as orientações econômicas dadas pelo governo. Na Alemanha não eram orientações econômicas E você vai indo nesse processo. Repressão, repressão, repressão. E se você não reverte esse processo, se você não sair do meio socialista, você vai chegar na terceira e última fase. Por questões é históricas nós só chegamos na terceira e última fase poucas vezes. A terceira e última fase é a fase anti-humanitária. É quando você destrói os dois últimos pilares, os dois últimos pilares que são necessários para você ser um ser humano, que é a sua liberdade integral, que acaba virando uma, escra uma escravidão institucional. Não escravidão não é no sentido que traz por raiva de escravidão, mas escravidão. A escravidão levada a campos de trabalho forçado para fazer produção econômica, porque a economia não está funcionando. E se você sabe disso, mas os gulags, eles não só foram um meio de repressão, como eles também foram um meio de produção econômica na União Soviética. As ferrovias foram largamente construídas pelos gulags. Você colocava as pessoas como escravas, como servas do governo, trabalhando uma rotina em que elas não tinham vida numa prisão, muitas vezes com motivos úteis para as empresas, razões entre as pessoas e empresas, que é uma questão que a gente não tem hoje mais do que nunca. E nesse sentido, os Lula foram usados como método de produção industrial. Então, essa é a primeira base que a gente precisa para sobreviver, é a nossa liberdade básica. A segunda base que a gente precisa para sobreviver é a nossa vida. E essa é nesse fenômeno que as nossas empresas começam a ser dissipadas. Foi nessa fase que os genocídios aconteceram, tanto na União Soviética, quanto na China, quanto uh, no Camboja, que nós tivemos proporcionalmente um dos maiores genocídios da história. E hoje nós nos perguntamos: em que situação nós estamos? Em que situação nós, latino-americanos, estamos? Porque nós somos diferentes. A gente pode, sem dúvida alguma, dizer que a Venezuela está na segunda fase, está no processo, do fenômeno totalitário. O governo tentou uh, uh, satisfazer, não conseguiu, surgiu o mercado paralelo, o que, que o governo teve que fazer? Naturalmente, reprimir. Essa é a impressão da que hoje é o governo maduro. Muitos problemas na Venezuela. Onde que o Brasil está hoje? Eu sei que muitas pessoas conseguem dizer, ah, o Brasil, a pressão socialista, a gente está lá, lá embaixo. Mas a gente não está lá embaixo. Ainda bem, a gente, hoje a gente não está baixo, Porque a gente não é um país socialista na sua integridade. A gente tem meios socializados, a gente tem um grande risco de caminhar para esse, esse processo básico, mas a gente não está ainda passando da primeira fase. A gente tem problemas socioeconômicos, nós não temos um mercado paralelo, mas, por razões boas ou más, e que eu posso falar que são por razões boas, chamada realidade, nós não somos um país Eu cheguei da minha pós faz uh, quatro dias e no aeroporto estava numa edição grátis da época. E eu peguei uma edição grátis da época e, diz, e tinha uma estação na nossa presidente Dilma falando que está na hora do Estado reduzir o seu peso sobre o indivíduo, o contribuinte, às ONGs e movimentos sociais. Eu achei que eu tinha morrido. Não. Eu estava tendo um processo ilusório. E eu achei que a presidente Dilma falaria uma frase assim depois de indicar o Chicago Bob que começara a fazendo fazer uma explicação muito fácil isso se chama realidade a realidade um dia chega você não pode lutar contra a realidade então se a realidade um dia vai chegar se o socialismo vai sempre dar errado por que que nós temos que ir contra isso a resposta é muito simples para salvar a nossa geração um dia a humanidade vai aprender que o socialismo não funciona que ele vai dar sempre errado a razão pela qual voltamos a liberdade hoje é porque nós queremos salvar nós e a nossos filhos, para a gente não tenha que aprender por punição, para a gente possa aprender por razão. parte do plano de dominação do PT e, e de todo o processo de esquema eu acho que a realidade bateu a porta a realidade deles bateu a porta para o plano de e aí o que eu pergunto é o seguinte está é, claro que a última, o último passo para a gente chegar ao mundial socialismo geossocialismo para Brasil vai ser a distribuição de toda a estrutura de mercado eles não vão destruir até conseguir dominar o estrutura cultural tá? aí a minha pergunta é o seguinte como combater, tentar combater através da questão dos direitos, essa é, derrocada cultural que a gente está passando? E se há algum modo de combater isso, ou simplesmente a gente vai ter que tomar alguma atitude uh, Perfeito. Uh, eu não entrar na questão se é realitário ou não, porque essa é uma discussão muito mais profunda e eu confesso que eu não faço as perguntas, por exemplo, que advogado, Eu não faço informações perguntas se eu não vejo evidências concretas, então eu prefiro dizer que eu não sei se existe ou não, que é a questão de ah, é um plano ou não, do que falar, ah, provavelmente um plano, prefiro, prefiro não falar. Uh, mas a questão que uh, tu mencionaste, uh, três pontos basicamente, o segundo ponto é em relação a que medidas assim, gente deve um tomar, qual Isso. é o papel dos direitos? A, a, a, a, a, a através dos direitos, se há alguma medida para tentar impedir essa, esse avanço cultural? Por isso eu acho, nesse vídeo, uma coisa muito interessante, que é que o um dia a gente vai chegar à destruição do mercado, o mercado jamais pode ser destruído porque ele é um processo natural. Tenta-se, não consegue-se. Jamais. Única solução, colocar todo mundo em jogos. Que não é uma coisa que já não aconteceu. Uh, basicamente, o mercado sempre vai existir. Vai ser um mercado paralelo, vai ser um mercado ilegal. Mas como é que a gente pode os direitos para isso? Sim, se os direitos individuais forem respeitados, e eu vou excluir por um momento uma dor no coração do direito à propriedade, esquece o direito à propriedade. Pega todo o artigo 5 º da nossa Constituição, direitos individuais, mas tira o inciso que está direito à propriedade. Por alguma razão. Uh, se esses direitos forem respeitados, a gente jamais vai conseguir avançar. Porque você jamais vai conseguir uh, implantar, implementar o socialismo respeitando os direitos individuais. Mas principalmente o direito à propriedade, o direito natural nosso é uma coisa, que é uma coisa natural uma proteção natural. Você não precisa pensar que o direito de propriedade foi um desenvolvimento burguês. Você pode imaginar que uma pessoa que construiu, por exemplo, há três anos atrás, constrói uma, constrói uma tenda de palha e chega um, um outro, uma outra pessoa e destrói a revolta contra aquilo e o sentimento de punição, ele existe, ele é inato a nós. O direito à propriedade é uma coisa nossa, é uma coisa natural, é o produto do nosso trabalho de direito à propriedade. Nós devemos, então, a resposta é nós devemos aprofundar as nossas defesas dos direitos cultuais. E é, para fazer essa conexão, é para isso que ele estou fundando agora, junto com uma interesse nacional, o da Justiça, que, em que nós vamos uh, partir, da mesma parte que a gente está hoje, pelo meio político, tentar partir pelo meio jurídico, que é uma coisa comum em alguns países, mas no Brasil a gente não tem essa cultura. Mas se alguém quiser interesse em participar, com saudade do direito e pela justiça vai tentar fazer esse trabalho, tentar defender os direitos virtuais uh, e indígenas. É o que quer ser da nova solução que a gente possa ter para hoje. Eu sou um grande descrente em medidas uh, revolucionárias. Eu, eu, eu, não, eu, eu acredito que as chances de dar errado é muito melhor do que tá certo, tomar uma medida brusca. Uh, mais alguma questão? Não? Uh, obrigado, obrigado pessoal. Boa uh, manhã, boa noite. Boa noite.